Saudações, queridos e queridas, eu sou o Vinícius Lenetti, professor de Nadi Yoga. E hoje, depois de uma prática intensa e poderosa de Yoga, estou aqui com o nosso querido amigo, o Beto Zanfurlim. Beto, a aula hoje foi gostosa, muito fechada. Muito legal. E muito... Então, me diga, o que foi de mais interessante da aula que você gostou? É O aprendizado dos asanas com o mudra a utilização dos mudras, não é? É, juntando com o asana, está sendo bastante interessante porque a ligação energética, a experiência que você tem ao, ao utilizar o mudra é, na, na junção com a prática dos asanas, ela é bem interessante, Há As sensações que isso provoca, no organismo, na mente, é, durante toda a prática. E o equilíbrio que isso traz é, é uma ligação bem interessante. Que bom, maravilha! E especificamente você hoje vivenciou, teve alguma experiência ou algum aprendizado, algum insight que, que talvez surgiu? Não é toda aula que acontece, mas às vezes tem aula que... É, no durante a meditação, é, o que me pareceu bastante interessante foi perceber a união de participação minha com o universo, porque é, a integração onde o universo seja o corpo e você seja a célula faz com que você tenha que estar bem para fazer parte de um corpo saudável. Então, essa ligação do universo... É a parte energética que une é, a, toda, toda a energia que a gente tem no corpo e na alma para poder fazer parte do universo e receber essas energias que o universo tem a nos oferecer. Então tem que ser uma troca saudável de energia. Isso foi o que eu senti hoje na meditação. Prazeira, que legal! vez. E de modo geral, o que o, que que o Yoga está sendo importante e vantajoso para você e é, para sua vida? O Yoga fez uma transformação real e concreta na minha vida, porque eu era uma pessoa muito reativa é, e hoje eu encontrei uma maneira, através da meditação e da prática do Yoga, de ter a calma para poder compreender as situações e buscar soluções é, pacíficas, harmônicas e que tragam realmente um resultado de solução de conflitos, porque os conflitos eles vão acontecendo todo dia, são os problemas que a gente tem que resolver no dia a dia. Então a, o Yoga fez com que eu passasse até a capacidade de aprender todo dia que eu tenho que Encontrar essas soluções dentro de um ambiente de paz e harmonia. Maravilha, parabéns. Que legal. Muito obrigado pelo seu depoimento aqui. Eu é agradecer. isso aí, gente. Um grande abraço. Outro abraço.